Bem-vindos todos vocês para nossa live de hoje. Vamos falar aqui para vocês, aqui no sofá da vila, sobre um tema muito envolvente, um tema muito dinâmico. Se cesariana é parto ou se cesariana não é parto. Esse é o tema da nossa live de hoje. Então, vamos entrando todo mundo, Priscila. Teve cesariana, dentro gift também teve cesariana, que bom ver vocês aqui. Vamos entrando, vamos convidar aí as amigas. Vocês podem colocar uma luzinha aqui e a outra luzinha aqui, ó. Essa daí e aquela outra que você trouxe, coloca do lado de cá, uma de cada lado. É um prazer se ver vocês aqui para um tema que é tão importante a gente discutir. Está hoje com a Juliana parada e com a Dani Bitar. Pode baixar um pouquinho tá? Kaleitar a luz para ficar mais assim na altura do meu rosto. A Dani Olá. Olá, Ju. Deixa eu ajeitar esse microfone aqui. Acho que não tá funcionando. Você tá certo. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos, né? Esse papo é tão importante, né, Késia? Que bom poder ter o prazer de vir conversar aqui com você e com as mulheres. Estava gravando um stories aqui agora, dizendo uma coisa, Kézia, aproveitando enquanto o pessoal entra. O primeiro evento que eu fui, assim, mais no sentido da humanização ao parto, foi com o Alexandre Coimbra Amaral. E eu já tinha passado pelas minhas duas cesarianas, e ele trouxe uma perspectiva, isso faz seis anos, né? É, e ele trouxe uma perspectiva que infelizmente ainda continua atual, que é as mulheres que procuram uma assistência humanizada, que procuram se empoderar, que procuram é, conquistar os seus partos, né? Assim, porque contra o sistema a gente tem que conquistar o parto e que acabam sofrendo uma cesariana, ficam num limbo dentro da própria assistência humanizada e aí a gente se sente sem lugar porque os próprios profissionais da assistência humanizada muitas vezes se frustram e a mulher sente isso e, e aí ela fica órfã órfã da própria humanização então assim é, enquanto psiquiatra né que trabalha especificamente com isso e ouço tantos relatos e tem oportunidade de conversar sobre esses aspectos mais a fundo do que os próprios obstetras eu acho que vai ser um papo bem importante e bem legal, né, para a gente poder trazer reflexões mesmo. É, não são as mulheres que devem ser deslegitimadas em suas experiências quando isso acontece, né. Aí essas mulheres estão sofrendo uma violência de quem está se propondo a lutar pelas próprias mulheres. Eu acho isso bem paradoxal, sabe. Você falou uma coisa aí que eu nunca tinha parado para pensar Você falou uma coisa assim, que os obstetras se frustram e eles transmitem isso a mulher Gente, isso é muito real, sabe? Isso é muito real eu, eu já me peguei triste chateada Eu tô me lembrando aqui da última cesariana que eu tive Eu fiquei com enxaqueca o dia inteiro Porque eu fiquei passando a história na minha cabeça do parto Onde eu errei? onde eu falhei, o que eu poderia ter feito diferente para isso não ter virado a cesariana, se eu não tivesse ido para esse hospital, se eu tivesse tentado um hospital diferente, se a indução eu tivesse tentado induzir não com essa técnica, com essa, sabe assim, eu fico assim, se eu tivesse talvez é, tentado não induzir com 41, aguardado 42, sabe, sabe quando você começa a pensar tanta coisa assim, é, e aí... Uhum. Eu liguei para a enfermeira obstétrica, comecei a chorar no ouvido dela. Ah, ela, Kézia, mas a, a mulher quis induzir com 41. Kézia, mas a mulher que escolheu essa técnica de indução. Eu falei, mas eu devia ter forçado mais ela. Kézia, mas você não está no controle de todas as coisas. E às vezes a gente passa a frustração para a mulher. Porque também a gente quer dividir com a mulher a nossa frustração. Claro, assim, a gente obstetra, às vezes, não dá conta da nossa própria frustração. E a mulher percebe e teve uma vez que eu ouvi uma mulher falando uma coisa comigo, gente, nessa hora uma mulher falou assim, é, doutora Kézia, me desculpa por estar aumentando a sua taxa de cesáreas cada tacada no meu peito sim pacada no meu peito, ela me pediu desculpas por estar aumentando a minha taxa de cesáreas? É, eu acho que esse índice taxa de cesáreas, ele também gera é, é, desfechos contraditórios, assim, que é super bacana a gente procurar um obstetra, inclusive considerando muito, é muito importante considerar a taxa de cesáreas, mas... Uh, e também acho muito importante a autorreflexão do profissional com relação ao que aconteceu eu acho que prestar Ei Dani é... eu vou concluir o raciocínio aqui aí a gente já a gente já tava vendo papo aqui eu acho que prestar se dispor a prestar uma assistência humanizada realmente requer que o profissional tenha abertura para rever as próprias práticas e repensar nas condutas e pensar em possibilidades e tal isso é importante, tudo bem, né, que bacana, a gente se frustra mesmo com a cesárea, o obstetra também, ok. É, do mesmo jeito que você fica repassando, a mulher também fica. O que eu fiz de errado, o que, que meu corpo não deu conta, qual foi a minha falha, por que, que eu não aguentei um pouco mais de dor, será que eu precisava ter pedido a analgesia naquela hora e etc e tal. É, e eu acho legal poder ter essa conversa entre obstetra paciente e o lamento mesmo. Tudo bem, é uma frustração para os dois lados. Mas é, isso tem que ser é, feito de uma forma humana, porque às vezes a, a, a postura do obstetra com a frustração acaba gerando um certo uma mudança na relação com a paciente. E a paciente sente isso. Realmente a paciente sente assim, poxa, é, eu frustrei o meu obstetra. É, ele, por exemplo, eu estava contando um caso, é, ficou em 14, 15 horas de trabalho de parto, foi para uma cesariana com uma indicação muito precisa e a equipe, não só o obstetra, né, EO, doulas, falaram, amanhã ah, a gente vem te visitar, né, isso é uma paciente minha, caso real. É, amanhã a gente vem te visitar. E no dia seguinte ela ficou esperando a visita da equipe. E a equipe não foi. Só que ela viu no Instagram da equipe que a equipe estava no hospital, conduzindo um outro parto que foi super postado, felicitado, é, ah, aquele partaço, não sei o quê. e ela se sentiu abandonada pela equipe. É isso que é, é esse o ponto. Não é você, né, o obstetra rever as suas práticas, é como que sem perceber, às vezes, isso transmite para a paciente uma sensação de um não acolhimento da frustração dela, como se, é, como se exagerando, ela mudou a taxa, né? E aí ela fica nesse limbo de não ter lugar. Dani, você é, gente. Tudo bem? Boa noite, meninas. Eu estava ouvindo já o início do papo, é... Daniela Bittar, psicóloga, né? Sou sociedade Cedajú aí, no sentir mulher, sentir família, que a gente vai falar disso daqui a pouco. Trabalhamos nesse cenário, né? Do feminino há tanto tempo, em todos os ciclos, em todas as possibilidades, é, é, e, e aí eu venho trazer um olhar mais amplo, sabe? Porque como a gente está tão mergulhada... Nessa, nessa questão do feminino e da formação da família a gente passa por todas as questões, né? A gente a gente é... nesse nessa caminhada a gente atravessa é, tantas histórias, tantas singularidades e particularidades que a primeira coisa que me faz que me vem à cabeça é o seguinte: a gente precisa aprender desapegado o que a gente queria para receber o que a gente precisa. Por quê? Por que, que algumas crianças não nascem? Por que, que algumas mulheres não amamentam? Por que, que algumas mulheres é, lutam informadas e vão para a cesárea? Por que que algumas mulheres têm o parto roubado? Então, assim, de, antes de qualquer coisa, nós precisamos lembrar que cada um tem uma história. E quando a gente fala da, é, desse lugar em que nós estamos, né, que que é um lugar de servir né é um lugar de, de, de ser a ponte mesmo de tantas possibilidades a gente não pode a gente não pode é, tirar do foco do, do centro a história de cada um e, uhum. e, e a experiência de cada um e, e nós não vamos saber por que, que aquela pessoa está passando por aquilo? Mas assim, é um trabalho que é intrínseco de cada um, né? Porque nós vamos viver tantas frustrações na vida e é óbvio que uma, que uma mulher informada que está ali buscando um parto normal e que acaba numa, numa cesárea se frustra e a gente acolhe essa frustração, entende essa frustração e ela vai trabalhar essa frustração dentro dela. Mas e nós, profissionais da área da saúde? da gente, quando uma paciente minha tá grave, perde o bebê como trabalhar com isso? Ou quando ela tem uma cesárea? A primeira coisa é entender o seguinte, gente cabe tudo nesse mundo tudo é possível tudo, tu, to, todas essas histórias são histórias são, são histórias individuais então eu aqui, do meu ponto de vista que chega muitas vezes a ser até arrogante Quero que aquela pessoa. Eu vivi isso, né? Então, posso falar de um lugar muito, muito real. Eu queria que minha irmã tivesse vivido a mesma experiência que eu. Eu queria. Eu queria que ela vivesse a mesma experiência que eu. E talvez eu tenha influenciado ela naquele parto normal, que ela quase morreu, que você salvou a vida dela. Entendeu? Porque, e, e, e isso, para mim, foi um, um grande chacoalhão, de eu entender que, assim, não, a minha história é a minha. E a história Sim. do outro é do outro. Então, gente, hein? é complexo, porque obviamente a gente quer tirar todo mundo do lugar e pôr no outro, né? A gente quer que todo mundo ama mente, a gente quer que todas as experiências sejam tão lindas, mas e aí a gente cai naquele lugar de novo. Isso é bom, isso não é. Da vale. polarização, né? Isso não Dá vale lá com a pediatra aqui da clínica, estava conversando com ela e falei o seguinte, gente, eu, quero qual é a minha história? Eu tive quatro partos tecnicamente fáceis, o último complicou no final, eu tive uma, uma placenta que não saiu, mas as minhas experiências foram positivas, meus bebês mamaram, meu primeiro bebê faleceu, mas de maneira positivamente, psicologicamente, é, meus pós-partos foram lindos, assim, eu, eu vivi bem, amamentei, mas eu sei que a realidade não é essa. Eu nunca, eu, eu trabalho com isso, já trabalhava com isso antes de ter filhos, então eu já sabia que eu poderia viver coisas muito diferentes disso. E eu não tenho a fantasia de saber que a maioria das mulheres viu o que eu vivi e eu não coloco Sim. Não dou essa essa mala, esse peso para você vai viver isso. Eu tento mostrar que é possível viver isso, mas eu sei que cada mulher tem uma história. Eu e sei, a... que... não tem como. A gente tem uma, uma frase assim, a porta suave abre de dentro para fora para você viver essas experiências. Depende de muito de que você vai se transformar na gravidez, mas depende da sua história, da sua vida inteira, sabe? E depende do que vai acontecer ali físico também, gente do físico do do que vai acontecer às vezes mas tem tudo de emocional de... mas na hora pode ter uma complicação e tem outra coisa me falando hoje que é a questão assim tá e se a mulher realmente teve a Juliana falou a palavra aí que ela falou é... não foi enganada que você falou que ela, ela vocês ariana de... ah, quantas mulheres que eu recebo aqui que assim, falassem... eu descobri depois que por isso é parte normal sim Tá. E você tem coragem de contar isso para as pessoas que você descobriu depois? Às vezes você não tem coragem de falar. Eu atendi, eu atendi uma vez a mulher que ela trabalhava com defesa de mulheres. Ela era defensora pública, defendia mulheres. E ela tem uma cesariana que o médico, que sempre foi médico dela, da família, um cara que ela tinha amizade, falou para ela que ela precisava, porque ela estava alto, sem trabalho de parto. E ela tinha certeza que precisava mesmo e foi e fez. Depois ela descobriu que não tinha nada disso. Ela se sentiu péssima. Como é que ele me enganou? Hum. Percebi. E eu trabalho defendendo mulheres que, são, que sofrem assédio moral, assédio sexual, assédio... Não, não. Eu investigo isso. E eu passei por isso. Ela não tinha coragem de falar isso para as pessoas. que ela viveu um tipo de assédio. Porque o cara tinha uma viagem. Igual a Juliana está falando aí. É um eufemismo, né, que eu falei. E os dois lados são importantes, porque até quando a gente sofre uma cesariana e depois o empoderamento vem com um bocado de revolta. Quando a gente descobre, é, depois que a gente foi vítima de um sistema, a gente também se culpabiliza por não ter não sido mais ativas e, <risos> em tí, e é. é. E aí essa ingenuidade, ela, ela gera um sofrimento, né. É... Quando a gente foi mais ativa e não conseguiu, a gente culpa o nosso corpo. É... Por outro lado, ter um parto normal, vaginal, não necessariamente é uma, uma experiência potente, prazerosa e positiva. Tem muitas mulheres que têm experiências traumáticas no parto vaginal e isso é. também ninguém fala, é uma coisa secreta. Como... Mesmo se for com a equipe humanizada, não garante, não. Mesmo com a equipe humanizada. E mesmo com a equipe não é culpa com... da equipe também, é. necessariamente. Às é. vezes até um partaço, né? Como a gente gosta de dizer, e a pessoa sai cheia de traumas. Né? Eu é. mesmo tenho uma paciente assim. Eu não tenho como eu garantir. Uhum ser prazeroso, não, que parto é igual sexo. É muito indivíduo. Eu lembro disso. Na verdade, eu acho que em qualquer dos casos, o que que acontece? A mulher não tá sendo ouvida na, na subjetividade dela. É, quando ela tenta trazer uma experiência de parto, seja vaginal, cesárea, o que quer que seja, fórceps, vácuo, que não foi positiva, que ela passou muito medo, que ela sofreu, que ela ficou insatisfeita, que ela, às vezes, se culpou porque teve que, um fórceps, ou até no parto quiabo, né, quando vocês falam, e aí a mulher vai tentar falar assim, por exemplo, ah, foi um partaço, todo mundo me falou que foi um partaço, é, só que eu falava, gente, mas eu sofri demais, para mim não foi bom. Aí invalida o que ela está falando, não, mas foi um portaço. Ou, não, você não devia sofrer, o seu bebê nasceu bem, é isso que importa. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é a perspectiva da equipe, de um ponto de vista técnico, e a outra é uma perspectiva da mulher, do ponto de vista subjetivo. E é isso que as equipes humanizadas precisam começar a aprender a é ouvir porque a experiência ela é singular é, eu lembro essa mulher, a gente estava numa roda de pós-parto, ela já estava no segundo filho é, e ela começou a relatar o parto dela e no meio da roda eu falei, cara o seu parto foi um parto traumático por definição você teve um transtorno de estresse pós-traumático, alguém já te falou isso? Caiu uma ficha nela? ela falou assim, agora tudo fez sentido. E era a mulher do partaço quiabo, né Então, assim, porque não é só o partaço quiabo, ela ficou desamparada, o parto foi muito rápido, o obstetra não tinha chegado, é, a doula teve que é, fazer a, a documentação de internação, a EO não sei o quê, e ela ficou sozinha numa sala e teve um parto quiabo, no qual a equipe era humanizada, mas ela ficou desassistida por outras circunstâncias, não foi violência obstétrica, não foi nada, porque às vezes a equipe também entra numa postura muito defensiva, assim, como se a gente dizer que um parto foi traumático, a gente estivesse dizendo que foi algo que a equipe necessariamente teve uma violência, alguma coisa assim, e não, às vezes a equipe é perfeita, mas a experiência traumática, né? Hoje eu falei com o marido uma coisa, eu, sempre, eu falo muito com os maridos, eu falo assim, olha, a é, é, é, mulher é um bicho complicado, é mesmo? A mulher é um bicho a, a gente é complicado mesmo, gente. Eu falo isso com minhas pacientes. Eu falo assim, olha, a gente tem que conversar muito aqui. Você tem que tentar entender e, e, e se entender o que, que você deseja o seu parto e tentar trazer para a gente tentar chegar mais próximo e saber que não vai ser o que você deseja. É, eu sempre falo, diminua as expectativas para diminuir as frustrações. A gente tem que aprender então, a lidar com as frustrações, Kézia. Não é porque expectativa a gente cria o tempo inteiro, toda hora. Isso não é possível, né? É lidar mesmo com as frustrações. Porque o nosso corpo não vai funcionar do jeito que a gente espera. Quando a paciente fala assim, ah, eu vou ter um parto rápido. Eu falo assim, é, pois é, né? Assim, vamos preparar para um parto bem demorado, assim, porque se for rápido, tá no lucro. É... Porque essas coisas, assim, de. Pode um tanto de coisa. Porque não tem como a gente agenda. É tudo do, do jeito que for. Pode acontecer de, de, no dia, é isso que ela falou. Pode não ter vaga no hospital que você quer. Pode ser que a suíça de parto que você quer não tem vaga. Pode ser que no dia seu obséquio está em outro parto. Pode. Muita coisa. Se você ficar idealizando demais. Ou se você não ter essa tolerância, essa resiliência, né? essa acho Eu acho que, eu acho que é até positivo criar, é, poder é, alimentar uma expectativa positiva, porque isso é empoderador, né? A mulher tem que ir desenvolvendo essa segurança com relação ao próprio corpo e ao processo de parir, que é uma desconstrução de tudo que a gente é, ouviu socialmente, né? A gente foi criada na cultura cesarista, muitas das nossas mães tiveram cesarianas, porque era luxo na época. Né, era uma benesse e tal e, e, e de uma forma geral as mulheres são muito tolidas né em termos da própria autoeficácia com relação a, a todos os tipos de atividades na vida mas assim então ativas é interessante e por outro lado eu acho que eu tenho uma crítica a fazer ao movimento de humanização que é a gente precisa mesmo empoderar é, mostrar a fisiologia etc e tal Porém, o movimento de humanização também só mostra os casos editados. O filme que não tem cocô, a parte do cocô na banheira, é, a parte emocionante. Teve, e, e isso gera na mulher um tipo de expectativa, e sim que é distorcida que é de uma romantização do parto e como se você contratasse uma equipe fosse uma garantia que também não é mas eu acho que até a coisa do marketing das taxas de cesáreas de como isso é apresentado para as pacientes é, é, é muito tem muitas nuances e é delicado porque fica um certo mercado de sonhos e sonhos não se vendem é, assim você tá pode sonhar, mas não necessariamente você vai é, viver aquilo que você sonhou. Então, junto com a, a, as visualizações, as perspectivas positivas, com todo o trajeto de preparo, tem que desenvolver também a resiliência, né? porque a grande chance é que vai ter uma ou várias coisas que é saiu ao contrário eu lembro de uma paciente minha que teve um papo super bacana e quando ela foi conversar comigo ela tava frustrada ela falou Nossa mas eu fiquei com tanta vergonha porque tinha um cocô na banheira e não sei o que e eu fiquei constrangida olha que coisa básica olha a pessoa é. sofrendo por causa de uma coisa eu falei gente mas esses vídeos são editados tipo assim é, a, a, a mídia a tecnologia, do mesmo jeito que as pessoas usam filtro, maqueiam, põem um lábio, não sei o que, é, os, os rios de parto também estão editados, Exatamente. né, sua morte. Eu também já vivi processos, assim com pacientes no consultório, de perguntar do cocô, de não entender o tempo, a duração, né, ficar 24 horas no trabalho de parto. Então, eu concordo plenamente. Acho que tem uma distorção entre é, o vislumbre, entre o empoderamento, entre esse lugar de você tomar para você, é, através das informações do, do seu desejo, o, o que, que você deseja viver. né? Mas se preparando, obviamente, para viver o que, o que você vai ter que atravessar ali. Então, é preparar a mulher, não necessariamente para viver uma experiência X, mas para atravessar aquela ponte, para trazer o filho à vida, da melhor forma possível, da o que quer que aconteça, forma né? Possível, o que quer que aconteça, porque senão a gente também está fragmentando, entende? A gente não pode dizer que a experiência vai ser positiva. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela queria ter tomado anestesia, ela queria. E aí aquela história de a dona vai pessoa sua casa, a enfermeira, e aí ela foi chegou no hospital parindo. para ela foi super traumático. Ela teve depressão pós-parto por conta disso. Ela entrou numa frustração tão gigantesca porque ela não queria ter vivido aquela dor. E foi um parto raro, foi um partaço, né? Então ela teve uma depressão pós-parto. Então, assim, é óbvio que cada um, eu volto no mesmo, na mesma questão, é, é singular e é particular mesmo, é uma experiência de cada um. Mas nós, como profissionais, a gente, da saúde principalmente, a gente precisa informar bem essas mulheres. Né? Você, uhum. do ponto de vista médico, obstétrico, eu, do ponto de vista da saúde mental e de tudo que aquilo pode acontecer, da experiência dela... Né? e todos os outros profissionais ali, cada um no seu lugar, mas todo mundo abrindo leque, porque a gente até, vai ali. Até interessante, Kézia, veja se faz sentido, tá? Esses partaços, né, vamos colocar assim, os partos rápidos, os partos muito rápidos, né? É, até onde eu entendi, até onde eu entendo, um parto muito rápido, ele muitas vezes é mais doloroso, porque o processo todo é muito mais intenso, né? E, e pode ser lindo, para quem está vendo, tem mulheres que toleram e passam naquela intensidade toda em poucas horas e está tudo certo, porém, dor extrema é um fator de risco importante para que a experiência do parto seja traumática. Então, tem um tanto de mulher que tem parto quiabo, que está todo mundo... E aí parabéns né como que fala sei lá nasceu para Paris e tal e parideira. ela entra no trauma pela intensidade parideira entra num trauma pela intensidade da dor dores muito extremas por períodos de horas é isso, isso. É um fator de risco para um parto traumático e um parto traumático é um fator de risco para transtorno de estresse pós-traumático e é fator de risco para depressão pós-parto. Então a gente tem que começar também a escutar esses discursos, não só do ponto de vista de respeito à subjetividade da mulher e não vir querer com outro contra-argumento que invalida... A, a, o que ela sentiu e também do ponto de vista técnico, porque se você ouvir o que ela está falando, você vai começar a identificar os fatores de risco e aí você vai, por exemplo, ficar mais atento com a saúde mental dessa mulher no pós-parto. E aí se você, não, mas o bebê nasceu bem, ah não, mas você está reclamando, toda mulher queria ter um parto de 4, 6 horas, sei lá o que, você deixou de ver aquela mulher que está te falando isso. Né? E aí fica um furo técnico Dos profissionais da assistência obstétrica Isso a gente precisa começar a falar Demais nos eventos de vocês assim. é, Ensinar De verdade ensinar Porque eu, eu acho que a maioria não sabe obstetras, os todo mundo aí da assistência doulos etc ensinar do ponto de vista técnico o que é um parto traumático que é um transtorno de estresse pós-traumático Quais riscos essas experiências acarretam para saúde mental da mulher ao longo do primeiro ano inteiro depois do parto né E às vezes da vida porque às é. vezes partos traumáticos não são superados ao longo de uma vida inteira e tem e mulheres vida... né idosas que choram hoje contando do filho que nasceu já tem 50 anos, de tão eu, intenso que é, né? E às vezes a gente consegue fazer essa identificação dessas pessoas durante o parto, né? Porque durante a gestação, que eu fico pensando que, eu lembro uma vez conversando com a Sabrina Baracho e ela falou uma frase para mim que eu vou guardar, assim, no nosso curso de, de saúde mental perinatal, ela falou, Dani, nem todas as mulheres nasceram mesmo para ter um parto normal. Algumas mulheres elas não podem ter um parto normal elas elas elas você consegue enxergar ali às vezes até vendo o períneo dela que né? então eu fico pensando isso é uma pergunta tá não é uma afirmação eu fico pensando se o que que a gente identifica ali durante a gestação né é, aquela pessoa que está na tua frente ela está buscando informação ela está buscando o que é melhor para ela tanto que ela foi né, parar aí na vila E aí, é, ela, é, você, eu tenho certeza Com, com tantos anos de experiência né, que você tem Você olha para a pessoa e no fundo do seu coração Você tem uma, uma, uma, uma intuição, vamos chamar assim vamos, vamos dizer assim É óbvio que você não vai tirar dela o sonho, o desejo Mas será que a gente pode eu começar tô... essas elaborações na gestação? É... Você falou uma coisa aí, mas não tem evidência científica, né? Intuição, é, né? Intuição não tem evidência científica, né? A gente não, não. Mas eu tô dizendo assim, do ponto de vista Pode da fazer... psicologia obstétrica mesmo. Psicologia obstétrica, né? É. É... Pode fazer cirurgia por intuição, né? Mas a gente tem muita intuição, assim. A gente sente, eu sinto às vezes assim que a mulher é, não gostaria de passar pela experiência do parto. Mas ela vem por consciência Tipo assim, eu sei que é mais seguro Sei que é melhor para mim e pro bebê é, Mas eu não gostaria de passar pela experiência Muitas vezes ela até fala mesmo Eu tenho medo, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo é, Eu sei que eu vou ser respeitada Eu sei que você vai me dar a anestesia a hora que eu pedir E muitas vezes eu percebo que ela trilha um caminho eu falo que, às vezes, a força energética é tão forte Que, às vezes, ela consegue a cesárea que ela quer Às vezes, não nem fica pé. ela desenvolve uma doença muito grave a gente acaba indo para uma indução do parto E a indução falha, alguma coisa assim é, Eu já vi umas que falam assim Poxa, isso aí queria muito e acaba conseguindo Às vezes, tem uma, uma alteração do estado fetal que acaba virando cesariana intraparto. Mesmo eu falo assim, essa aí, desde o começo eu queria essa cesariana. Eu já desde o começo eu percebi que ela não queria o parto. E aí, o que que eu, faz eu, uma hora dessa, né? Durante o pré-natal. Eu sabia que ela queria, mas assim, eu tecnicamente o que que eu sinto com, confessando aqui como obstetra, né? A gente, a cesariana é uma cirurgia, né, assim. Aí vem a questão, então, as... é parto? Parto? <risos> O que, que ah, você responde, doutora? Do ponto de vista técnico, quando a gente vê... Vamos falar como médica, né? Como médica, tecnicamente, quando a gente vai estudar em obstetrícia, a gente divide, assim... Quando a gente fala em parto, é, a gente fala que existem duas vias de parto, né? É, de nascimento. É, a via vaginal... E a via abdominal. É, então, é, tecnicamente, a cirurgia é toda cirurgia, qualquer cirurgia, né? Pode ser uma até a cirurgia no períneo, né? Qualquer cirurgia, ela, ela, aumenta, ela tem riscos. E uma cirurgia abdominal, ela, ela traz riscos para a mulher. Então, é, nenhum médico deve submeter seu paciente a nenhuma cirurgia se não houver uma necessidade, porque é, isso é antiético do ponto de vista. Sim, dizer, concordo. Assim. É, então, é uma intervenção eu, cirúrgica de qualquer forma, é uma intervenção é, cirúrgica. Eu não e, é, é nesse sentido que a gente se sente enganada. Eu não Quando sei. eu falo um eufemismo, né? Fazer Aí a pessoa... É, tem muitos médicos que se sentem à vontade de fazer uma cirurgia sem, a, sem necessidade real, assim. É, uh, eu não me sinto à vontade, eu não, eu não me sinto bem emocionalmente para fazer uma cirurgia, nem eu nem os meus colegas de trabalho aqui do Instituto do Vila Mil, a gente, a gente não, não, não concorda com, o, com tratamentos desnecessários na medicina. A gente acredita em medicina baseada em evidência, a gente acredita que a gente deve usar os tratamentos que disponíveis, é, que melhor beneficiem o paciente. E a, a, a cirurgia cesariana, ela tem indicações quando há benefícios para a mãe e para o bebê. E... E isso a gente estuda muito. A obstetrícia é uma ciência linda, maravilhosa. Eu amo isso da obstetrícia. É uma coisa complexa. Não é tão simples assim que as pessoas. Claro que a gente populariza muito isso da obstetrícia. A gente discute. As indicações cesarianas são coisas complexas. Por isso que a gente tem equipe. A gente trabalha em equipe. A gente discute as indicações. Tem indicações de emergência. A gente discute os casos ali na hora. E isso para a gente ter o bem-estar do bebê, para gente garantir bebês saudáveis, não é só vivo. É vivo, mas com, com células cerebrais boas, né? É, é que o bebê não morra na barriga da mãe, né? É a gente. Natal uhum. bem feito, né? É a gente saber o momento do bebê nascer, não é só. É, é, é como nascer, mas quando nascer obstetrícia é isso então a gente tem que estudar a obstetrícia. Não é, a obstetrícia não é só uma coisa de doula enfermeira obstetra, eu trabalho em equipe vocês sabem, eu sempre fui defensora de doulas enfermeiras, mas obstetrícia é a coisa de médico, então tem muitos casos, a gente precisa de médicos mesmo para decidir a hora de intervir na gravidez. É. e, e no fim das eu... contas a responsabilidade maior é do médico, né? é do médico Sempre a responsabilidade eu... é do médico. Ela não é parto. Eu sei o tanto que isso magoa ela. Então eu não falo pra ela que ela não pariu. Eu não falo isso às Sim. vezes. Sim. Falo parto cesariana. Mas se eu for num congresso num congresso de obstetras eu vou falar cirurgia cesariana. Sim. É, é eu. Eu, quando eu vou falar com paciente minha no consultório eu não falo do mesmo jeito que eu falo no congresso médico, eu falo perereca, eu falo eu falo de um jeito que a paciente entenda que também eu não vou magoar a mulher, eu não vou chegar para um paciente minha e falar assim, você está com distorção, com a parada de progressão eu não vou falar assim com ela no trabalho de parto, né? Eu vou falar de um jeito, olha o seu bebê, a cabecinha dele tá torta, desenho, mostra um desenho, um videozinho no YouTube. Eu vou explicar de um jeito, e também porque eu sou mulher e eu sei de todas as minhas dores que eu tenho como mãe, eu sei que o parto é isso aqui <risos> e que milhares é só o começo. Que eu tenho <risos> nos meus 10 anos de maternidade. E eu sei que essa mulher que, que, que teve o neném agora, pela vagina ou pela barriga, ela vai enfrentar zilhões de problemas na vida dela de mãe. E esse problema aí, de por o que buraco o neném saiu, <risos> é só um a mais. Sim. É. E eu é acho só, que é, é, é, um é um grande o grande início, né? Por isso que a gente precisa trazer isso de É um lugar. portal. É um portal. A gente precisa falar disso é até. muito cuidado que você tem é isso que é é isso que é importante. Porque quando você está na frente da sua paciente, você não está discutindo cientificamente o que quer que seja. Então se tem um conteúdo relacionado a qualquer mulher que seja na internet, os profissionais têm que ser cuidadosos e não ir discutindo conteúdo do parto daquela mulher, questões que são técnicas, porque não é esse o lugar. Né? então essa mistura onde a gente expõe a experiência clínica a experiência pessoal de uma paciente ela não pode ser um palco para um debate ideológico que não considera qual é o impacto desses comentários que tantas vezes são beligerantes na vida daquela mulher é, né, de como ela vai ter acesso a isso também, porque são discussões que não estão ocorrendo num ambiente adequado, que não tem condições de fazer uma avaliação técnica adequada e que ainda por cima estão violentando a mulher. Querendo falar se ela pariu ou não, gente, foi o nascimento do filho dela. No momento mais é, daí você vira para a mulher dela. e fala, você não, você não pariu não. É, o seu filho nasceu numa cirurgia de grande porte cesariana porque o tratado, sei lá, é o qual define que blá blá blá. Pelo amor de Deus, aí é que tá, é o cuidado, é a delicadeza. A humanização tem que ser um movimento da delicadeza e não da beligerância, porque quando as pessoas lutam por uma causa e a gente entende a necessidade de lutar, e a gente entende quando a gente está lutando contra um sistema muito predominante, muito forte, a gente também precisa usar muita força, tudo bem, só que tem tempo da delicadeza com a mulher que tá no meio disso e ela não pode ficar no meio dessas discussões ela não pode ser exposta o nascimento do filho dela não pode virar palco para debates ideológicos é, em que no fim das contas ela se sente apontada em que no fim das contas parir ou não parir pela barriga pela vagina por onde seja é uma pressão a mais em cima da vida daquela mãe que tá só Sendo inaugurada do ponto de vista concreto, isso e é tá, surreal. E está vulnerável e está fragilizada. E tá vulnerável. Tem, e tem milhões de questões a serem trabalhadas e já tem uma sensação de menos-valia, de culpabilidade. Enfim, ela já caiu em vários cenários, é. ela já passou por turbilhões e agora ela ainda está sendo avaliada. É, ela vai o parto avaliado. o parto dela o parto dela desculpa gente o parto dela ainda está sendo avaliado, ah, avaliado. porque é muito chato você você, você tá é, enfim compartilhando isso e alguém ai ah, não é parto a ah. enfim é, agora na gestação é, Dani, contribuindo assim, porque eu vi que tem bastante profissional de saúde, realmente tem alguns indícios, que seja pela intuição ou pela história clínica, que já podem alertar o, o profissional da assistência obstétrica com relação a um sinal amarelo. São esses os indícios. Mulheres com história de violência sexual anterior, abusos, estupros, ou mesmo violências é, mais sutis. Isso, mulheres com histórias de traumas anteriores, Traumas importantes, que não necessariamente são do ponto de vista íntimo, podem ser é, acidente de carro, sofrer um assalto, coisas que trouxeram uma experiência traumática para ela, também são mulheres que têm maior risco de terem experiências. É, não vou dizer traumáticas, salário. mas que o parto é uma experiência subjetiva tão intensa, que muitas vezes o próprio parto, a intensidade disso, acaba cessando outros traumas. Então, pode é, falar? Acho que falar? todo mundo. É, todo mundo né? Acho que sim. Então, assim, né? Histórias anteriores de traumas, outros traumas e traumas sexuais, violência sexual, mulheres que... Não, a Juliana está trazendo os indícios, né? De que, assim, essa vulnerabilidade toda das mulheres, a gente consegue ver no histórico da vida dela. E, obviamente, a gente não pode dizer que vai ter um, um desfecho desfavorável mas a gente consegue ver que mulheres que já tiveram muitas questões traumáticas, abusos, disfunções, é, já passaram por qualquer questão psíquica prévia, né? Tem aí um de, já teve uma depressão anterior, pode ser que essas mulheres tenham um desfecho desfavorável na hora do parto. Tem uma frase sua que eu, que eu, que eu carreguei, que assim, você falou lá atrás, que eu, eu lembro muito, dani. O parto, a gestação e o parto já já abre muitas caixas, muitas janelas. E na hora do parto, muitas outras janelas se abrem. Então, essas janelas, elas se conectam com outras histórias. E a gente tem que lembrar que apesar dela estar tá vivendo uma experiência singular, eu não sei como é que ela foi parida. Eu não sei nem se ela foi parida. Eu não sei qual foi o processo da ancestralidade da história dessas mulheres, da, da família dela, porque isso significa muito. Significa muito. Dentro da sistêmica, a gente sempre fala que a ancestralidade passa de útero para útero. Olha que, que, que peso que tem isso de útero para útero. Toda consulta eu pergunto como é que ela nasceu. Como é que foi o parto? Eu pergunto o homem também. Aí, às vezes, a mulher pergunta assim pra mim. Doutora Kézia, mas é genético, assim, se minha mãe teve parto normal, ter também? Aí eu falo assim, olha, é... não tem um gene, assim, que, que, que você tem mais chance de seu parto dar certo. Mas emocionalmente é uma carga muito pesada. Kézia, tem? Transmite pra você. Tem a genética emocional, existe genética emocional, existe, tá tudo, tá tudo em nós é, Por exemplo, eu, eu acredito que a minha mãe teve uma cesárea, ela teve uma cesárea eletiva E eu tenho quase certeza que eu nasci prematura Porque foi agendada com 38 semanas que o médico tinha que viajar Eu nasci com baixo peso e precisei de oxigênio então eu, eu, isso afeta é, muitas coisas na minha personalidade até hoje que eu tenho que trabalhar. Então a nossa forma de nascer, tem até muitas pessoas que trabalham com isso hoje, que a sua forma de nascer e as suas primeiras horas de vida influencia toda a sua personalidade. Você está vendo o tanto que é grande demais para a gente trazer isso só para a via de parto? Tem a história, tem a história por trás da história. Tem tem ancestralidade toda que caminhou até chegar aí nessa mulher que senta na sua frente e, e talvez queira curar todas as feridas ancestrais do parto dela dentro desse inconsciente que ela nem faz ideia ela nem tem ideia do tamanho que tem isso entende aí que, que acontece vai lá e deposita tudo no parto tudo naquele momento é por isso que eu te perguntei se durante a gestação não, eu sei que não tem evidência científica, a intuição, mas durante a gestação é importante observar isso. É importante a gente entender e aí vai fazendo aquele trabalho né, de, de prepará-la para o que for. É muito legal, porque tem mulheres que eu, quando eu falo essa, essa história aí que eu falo, você vai abrir, eu, eu falo para ela que você tem um guarda-roupa, você vai abrir as portas, vai tirar tudo para fora e vai separar. Roupa que eu vou queimar. Queimar. Roupa que eu vou pintar de novo, refazer, sabe? Roupa que eu não vou vestir nunca mais. Você vai dar uma faxina, você vai fazer isso, sua gravidez. Isso aí são suas emoções, são seu passado, seu isso, mas faz aqui, dá uma reanalisada aqui. Gravidez precisa é que você dá uma faxina no seu guarda-roupa, de sua história, suas emoções. Eu falo com a mulher isso, porque vai é isso é. coisa, você vai vomitar, você vai passar mal, você vai enjoar, você vai ficar com náusea, com dor na garganta, vai dar enjoo. isso aqui amiga, é você botando as coisas para fora. Vai dar e tem tirando mais, tem mulher com também, não tem mulher que dá mais baixamento, porque as coisas engasgam em você, você não vai aceitar mais um. Tem bullying. mulher que não gosta de estar grávida, tem mulher que começa o primeiro. Todas nós começamos o nosso primeiro luto na gestação, que é o luto da individualidade. Todas nós começamos o processo de viver aquela dia de com o bebê e se, e, e se afastando desse objeto libidinoso que era nós mesmos, né? Então, a gente já vai passando por essas 40, 42 semanas até chegar a hora do parto, até chegar o momento de forma cheia de desconstrução, cheio de... de, de, de, de fragmentos, de a gente perde o controle, a gente se coloca em, em, em situações de vulnerabilidade porque a gente perde esse controle, então a gente fica ansiosa, às vezes a gente não consegue mais lidar com um relacionamento, na família, na profissão, então é, a gente já vai começando a achar que tá tudo entrando num caos e aí o parto vai me salvar em algum momento. Essa mulher já tá toda desconfigurada passando por um processo de alquimia de transformação e ela vai depositar isso no filho ela vai depositar isso no filho então eu diria Kezia, que é tão é tão grande que o parto é um portal sim o parto é um portal é, é quando ela atravessa do imaginário para o bebê real ela atravessa do imaginário para a vida real ela atravessa do que, do que, da, de todas as possibilidades para uma história viva. E ela atravessa e chega do outro lado da ponte em frangalhos. Porque independente da via, ela vai chegar aqui né, em frangalhos. Porque né, apesar de ser bonito muitos partos trazer aquele fôlego, né, o meu mesmo, o meu parto me trouxe muito, muito fôlego. Eu me senti... Me empoderou tanto que eu falei, eu vou trabalhar só com maternidade. Eu vou trabalhar com isso. Gente, a Juliana tá me mencionando aqui no story. Ela não voltou, não? O que que tá acontecendo? É, Juliana. <risos> Ô, Ju, você não pediu para voltar, minha filha? Cadê você? Acabou que a bateria vai acabar. Não, tava muito rico o que você tava trazendo. Você tem que voltar. Você tem que voltar. Volta aí. A Juliana, ela... ela Todas as vezes que me convidam para falar de violência obstétrica, eu passo a bola para ela. Porque ela fala disso muito bem. Então, quando ela vai falar de parto, cai o geral, ela tá aqui perguntando. Não, Ju, volta! Não cai o geral, não, filha. Volta aí, nós estamos aqui. Você tem que entrar de novo no Instagram. E aí pedir, solicitar para voltar, nós estamos aqui ainda. Se alguém quisesse contar de sua cesárea Podia entrar E tem uma moça chamando aqui Então entra Então deixa Janaína E se a Juliana entrar, deixa ela entrar também Ela tava num discurso Tão legal Olá Janaína? Ah não, ela saiu Acho que ela chamou sem querer Entendi Então... então... Eu falar da semântica, então, né? É, dessa questão se ariana é parto ou não. Eu já expliquei, então, para você. perguntou ali pra Ana Luísa, ela saiu de ladinho. Ela saiu. De se responder. Que... Ela saiu sem querer falar nada. Eu falei, é, quero ver a que responder ela... essa pergunta. Ela não queria assumir o BO para ela, né? Exatamente. Porque, tecnicamente, do ponto de vista médico mesmo, assim, a gente tem que falar que não é. Né, do ponto de vista acadêmico né? Você tem é... que falar que é uma intervenção cirúrgica Do ponto de vista acadêmico. acadêmico Mas a gente sabe que Se a gente for pensar Como uma via que traz O seu filho ao mundo né, Porque a gente usa O que acontece? A gente... As mulheres usam esse termo Se referindo ao nascimento do seu filho é... O que acontece? Na nossa linguagem A gente tem a gente tem que saber usar a nossa linguagem, né? A gente usa a linguagem é, coloquial. Linguagem coloquial é a linguagem que a gente usa no nosso dia a dia, que as pessoas usam, né? E Sim. tem a linguagem científico formal, concorda? Concordo, claro. A maioria das pessoas usa a linguagem e usa o termo parir, referir, referindo a nascer meu filho. Então, eu tenho que entender se a pessoa fala... Por exemplo, quando eu era estudante de medicina, as pessoas falavam bióspia. Sabe o que é bióspia? Não. <risos> bióspia é biópsia. Nossa. Então, a gente, estudante de medicina, fala assim: ah, oh, doutor, eu estou fazendo essa sua bióspia, a biópsia, a bióspia, viu? Então, a gente tinha vários termos lá na faculdade de medicina que os pacientes falavam errado e a gente falava errado também. Falava, Vou tirar a sua pressão. Não é tirar a pressão. Se tirar a pressão, o tipo, paciente assim, morre, né? A gente falava, assim, que era o jeito que o paciente entendia, né? Senta aqui que eu vou tirar a sua pressão. Aqui o material da sua biópsia. A gente falava errado, do jeito que o paciente entende. É, até para poder o paciente se aproximar mais da gente. Então, assim... É, Mar, aqui, seu, seu neném, meu neném nasceu de parto cesário. pariu o seu neném, pariu o seu filho. É, a gente sabe que tem coisas é, que são delicadas, assim. Se você quiser... É. É semântica, é mais do que essa é pergunta, né? Concordo plenamente, quer dizer, mas olha só. disso ah. na mente do paciente e eu, eu sei o que isso pode gerar. Então, pois é, e, mas a gente tem que lembrar também que assim, nós tivemos que atravessar, eu, eu, nós, eu tô dizendo, mas é, todos os profissionais da área da saúde que trabalham com a maternidade, principalmente os obstetras. Quando eu paria, 10 anos atrás, a primeira vez, eu lembro que eu precisei buscar isso com muita força. E voltou, Juliana, foi para outro ambiente né, para conseguir uma internet. Ainda bem que é do ladinho. <risos> então, eu, quando eu pari, eu lembro, há 10 anos atrás, eu tive que buscar alguém que pudesse me ajudar até o parto que eu queria, porque não era tão disponível assim. Hoje, há 10 anos, 10 anos depois a gente tem muito mais a gente tem milhões de oportunidades de parir e de escolher inclusive de se informar de escolher como eu quero ter meu filho né então é óbvio que antes das coisas tomarem um caminho do meio elas passam pela polarização então a gente saiu daquela daquelas né, cesárea é, ali o extremo das cesarianas e tal para um lugar de parto normal, parto normal, parto normal. E, e a gente sabe que é benéfico o parto normal. A gente sabe, por exemplo, eu que acompanho mulheres, a gente sabe que às vezes o parto normal, ele é a ponte mesmo, ele ajuda a mulher ali, a histocina vai, vai fazer um trabalho brilhante. Para manter aqueles hormônios adequados, a disfunção bioquímica dela, a gente. É importante trazer essas informações e apoiar, sim, o parto normal, assim como a gente apoia a amamentação. E sabendo que algumas mulheres não vão amamentar e que algumas mulheres não vão parir. Então, nós trazemos a informação, a gente trabalha em cima disso, mas. É. Vou passar a palavra para a é. Juliana para ela terminar aquela. Vou terminar. Então, por exemplo, mulheres com histórias de trauma, de violências sexuais, mulheres com passados psiquiátricos, episódios psiquiátricos, mulheres que têm complicações clínicas na gravidez ou que se demonstram muito ansiosas ou já com alteração de humor na gravidez, todas essas são mulheres que potencialmente a experiência do parto pode ser mais delicada. E... É, essa é a única, a questão do parto traumático, é, da, do transtorno de estresse pós-traumático e essas complicações, é a única patolo, psicopatologia do ciclo gravídico corporal realmente passível de prevenção. Como? Pela equipe multi. Então, se a mulher já tem fatores de risco, você já liga esse esse alerta amarelo e ela vai então caprichar mais é, é dentro do que for necessário, mas muito para um preparo psicológico mesmo, para a intensidade do que ela vai viver, né? seja com técnicas é, de mindfulness, de de é, da fisioterapia uroginecológica, às vezes é, dá para fazer alguns é, reprocessamentos para o futuro, é, tem muitas ferramentas que a gente pode acessar para ter um cuidado maior com essa mulher e aí é uma mulher que vai precisar uma atenção maior com a analgesia um amparo maior e mais próximo da equipe é, cuidado para não se sentir desamparada É uma mulher que vai precisar de uma comunicação é, mais detalhada mais esclarecida porque tanto a dor quanto a sensação de desamparo e de perda de controle que é quando os profissionais fazem procedimento sem comunicar né elas relatam assim às vezes a pessoa fala F e quando ela vem já estão passando fórceps e essa sensação de perda de controle de não estar informada isso também aumenta a possibilidade do parto ser traumático por isso que violência obstétrica está intimamente ligada à experiência traumática de parto né E aí se aconteceu uma experiência traumática de parto por isso todos os obstetras e os todo mundo que faz a avaliação pós-parto deve perguntar como foi para você na sua experiência de parto? Para você, foi uma experiência positiva? Foi difícil? Como é que você viveu isso? E ter abertura para escutar o que essa mulher tem a relatar, sem ficar refutando a, a experiência dela. Se ela relatar que foi difícil, já acende outro sinal amarelo e monitora cuidadosamente a saúde mental, porque as complicações. É, podem acontecer no pós-parto, meses depois, ela pode ficar meses tendo flashback daquele parto, daquele momento, lembrando da hora que o obstetra falou F, lembrando da, da, do sapato do o obstetra, sapato, lembrando é do cheiro, lembrando de, é, são imagens sensoriais, né, o, o trauma ele se manifesta muito como se fossem fotografias sensoriais, da experiência, que não ficam muito bem organizadas dentro de uma compreensão racional e lógica, até porque quando o trauma é muito intenso, por exemplo, uma dor extenuante... É, como mecanismo de defesa mesmo, a cognição fica prejudicada para que a pessoa consiga sobreviver àquela situação. Então, a pessoa dá uma dissociada, ela sai, ela vai para além da partolândia, ela vai lá bem para além da partolândia, diferente da partolândia. Então, assim, a gente tem história de mulheres que, que pariram e foram para o canto da sala, de costas para o bebê, depois de um parto vaginal potente, não deu conta de segurar o bebê logo depois do parto e isso, isso não é chama possível. atenção da equipe essa e mulher foi viu. chegar um ano depois querendo suicidar e ninguém da equipe olhou para essa mulher com mais cuidado pós-parto dela Olha que coisa eu acho até bizarro Fala assim não gente como assim e ela falou com várias pessoas demorou até foi uma amiga dela que fez ela chegar na gente então, assim, essas informações são importantes tanto para os profissionais de saúde, porque tem um campo de saber que é técnico.